Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar tá procurando informações aí do Sinata Gotas, né? Tô com o meu pote aqui do Sinata Gotas, tá pessoal? Esse aqui é meu último pote, tá? Eu comprei tratamento aí de 5 meses, tá? Tô acabando o meu último pote. Então nesse vídeo eu vou passar aí a minha experiência com o Sinata Gotas, tá bom? O Sinata Gotas tá ganhando destaque aí nas redes sociais, né? Já vi artistas, pessoas famosas aí fazendo campanha com o pro produto, né? Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem alguns clientes aí relatando que não tiveram resultados satisfatórios com o Sinata Gotas, tá? Então nesse vídeo... Vou falar sobre isso, vou explicar se vai funcionar para todo mundo, tá, pessoal? Então fica até o final. Vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá? Vou passar toda a minha experiência. Então deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Diego, tá bom? E, pessoal, é por que eu resolvi fazer uso aí do Sinata Gotas, né? Desde muito jovem, desde muito cedo, pessoal, eu sofri muito aí com espinhas e acnes, né? E eu cometi um erro aí, pessoal, muito grave, que é passar as unhas, né? Que é coçar com as unhas, as espinhas. e Acabou me gerando de muitas manchas, muitas marcas, né? No rosto aí de coçar as espinhas. E se não bastasse a situação, também tem pessoas aí mal intencionadas aí, né? Que fazem... Uh, bullying, né, colocam apelidos, fazem piadinha com a gente, se aproveitam da situação, né isso me gerou aí timidez, tá pessoal, falta de confiança, tá bom, eu fiquei muito tímido aí pras festas aí, tinha tinha dificuldade de conversar com as pessoas, tive dificuldade de arrumar uma namorada, tá pessoal, quando eu fui atrás de alternativas aí para estar tá me ajudando, né, no meu tratamento aí de pele acabei achando o Sinatagotas, né, tava com sucesso aí, eu dei uma chance pro Sinatagotas, comprei no site oficial, tá, e antes que eu esqueça, muito importante tá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição no primeiro comentário o site do fabricante, tá pessoal devido ao destaque do produto Pessoas aí de má fé estavam criando links falsos, criando sites falsos, uh, aplicando golpe, fazendo pirataria, vendendo na Shopee, no Mercado Livre. Então, para você não entrar em sites aleatórios aí, pessoal, aqui embaixo vai estar o site do fabricante, que é o único que vende o original, tá? Mas fique comigo, tava tá? tava passar mais detalhes, pessoal. O produto original, tá? Ele realmente funciona, tá bom? Ele realmente dá resultado, tá, pessoal? e não tenho mais as, manca, as marcas das espinhas que eu gostava, tá? Aqui, eu, tá quase limpo aqui de marca de espinhas, que eu tinha um monte de marca, tá, pessoal? Eu também diminuí diminui bastante pés de galinha, tá? Eu tinha em volta nos olhos, tá, pessoal? E também tinha rugas na testa, tá? Eu já tô com uma idade um pouco avançada, tá bom? E consegui diminuir bastante também rugas na testa, tá, pessoal? Então, é um produto aí que tá de parabéns, tá, o Sinatra gotas desde, desde que seja original, né? E lembrando também, pessoal, ele é de ingredientes naturais, tá bom? É totalmente seguro, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não causa dependência. Qualquer pessoa pode estar usando, tá, pessoal? E ele foi aprovado pela Anvisa, tá? É totalmente seguro. Sinata gotas pessoal, ele vai combater radicais livres, tá? Ele vai promover a renovação das células, tá bom? Ele faz que o organismo troque células danificadas por células novas, tá, pessoal? Recuperando os danos da pele, tá? Como eu falei, vai combater rugas, pé de galinhas, marcas de expressão, manchas na pele, tá? Bigode chinês vai deixar a pele mais hidratada, tá bom? Vai combater a flacidez na pele, vai deixar a pele mais firme, tá, pessoal? Ele vai retardar o envelhecimento da pele, de modo geral. Então é um produto aí, tá de parabéns, tá? Pra pele. E, pessoal, uma coisa importante é a modo de uso tá? dele, ele é em gotinhas, tá? Tem pessoas aí que misturam com água, já vi relatos até de clientes aí que tomaram com cerveja, e realmente fica difícil ter resultado, né, pessoal? A moto correta de estar tá usando é você botar ele na boca, coloca ele puro, tá? Ele tem gosto suave de uva, tá, pessoal? Pode botar puro, coloca embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula embaixo da língua. Que ela absorve muito melhor os ingredientes, tá bom? Por isso que ele é mais eficaz aí do que em remédios encapsulados em e em comprimidos, tá pessoal? Então são 20 gotinhas por dia embaixo da língua, tá? E pessoal, por que, que tem tinha clientes que não estavam satisfeitos, né? É, como eu falei antes, clientes aí compraram sites aleatórios, caíram em golpes na internet. Alguns clientes não usam corretamente, como eu falei, misturam com bebida. Ou esquecem de tomar as gotinhas, tomam de sim, dia não. Tomam duas, três gotinhas por dia. Ou compram só um pote, tá? Se você comprar só um pote, não vai ser suficiente para ter benefícios mais satisfatórios, tá pessoal? Ele é um tratamento de médio e longo prazo, né? A gente sabe que não existe, não existe resultado rápido, tá, pessoal? É pra você ter benefícios mais completos aí, o fabricante recomenda aí pelo menos de 3 a 5 potes, tá? Pra ter benefícios mais satisfatórios, né, pessoal? E quanto maior o kit você pega aí, além de garantir um tratamento completo, aí você garante um desconto no preço também, tá? Então, o site oficial do fabricante, né? Vou deixar aqui embaixo aí pra estar te ajudando pra você não cair em sites falsos aí. Vai estar tá aqui na descrição, no primeiro comentário, onde eu comprei, tá? Que é o site onde eu comprei. E o site é seguro, comprei no cartão de crédito, tá, pessoal? Super seguro, tá? Entrega rápida, tá? Então, uh, desculpa se eu gaguejei, tá bom? Não estou acostumado a gravar, é só um depoimento aí, tá? Desejo sucesso aí no seu tratamento e com o Sinatagoso, tá bom? Então, um abraço aí, tá bom? Valeu!